E aí galera do canal, aqui é o Zubi com mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma, essa DG de santuário. É... Santuário de Gelo. Ela é uma DG bem rara bem complicadinha, Tem um... os bichos são bem fortes no sinal. A gente ficou, pra fazer a primeira vez, a ficou quase uma hora para descobrir o que tinha que fazer, porque... Quando eu ia fazer chinês, a gente ia com galera forte, então a gente nunca teve que descobrir o macete. Ela tem um macete tipo da Aldebaran, barança, não ataque em 30 segundos morre. Só que tem um porém, você pode fazer um esqueminha para não morrer no final. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá. Aqui, eu vou explicar pra vocês. Antes de continuar, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho. Eu vou mostrar o item que eu dropei lá dentro. Esse anelzinho aqui, massa. É, 4K de Power, dá 16K de HP, bem falta aqui para terminar ele, e mostra para vocês o que faz. A gente abre é, o é, mínimo de mob possível, no caso. São, são quatro mobs, quatro boss e cada boss dá alguns itens roxinhos. A gente gosta de fazer todos. Vou tentar ir por aqui, para agarrar o mínimo de mob possível, porque eu não tô muito afim. Ai, caralho. Cabrinho. Tá, já que não tem jeito. ele ficou por isso. É, tem que matar. Não tem, não tem jeito, eu tenho que matar. Deixa eu entrar no Discord com a galera. E aí, gente? Aê, aê. É, não tem como é, passar desses, desse mob aqui calma. sem agrar, né? Calma, calma não. Com o ah. Fênix indo na frente, puxando os bichos a, a gente teve... vai não, atrás Não, teve um, teve um aí que, meu, a gente teve que quicar uma outra, que Eu acho que ele me arrependi de ter quicado o cara lá no DG no começo Não, não me arrependi não, Eu também não. Raiva, o mas... cara tava estava de propósito Ah, é, de sacanagem ah. O cara tava buscando aquele monte de bicho, sendo que ele não dá, nem ele dava conta de matar Mas eu posso puxar todo mundo, levar pro canto e depois usar o... Invisível. A gente pode tentar fazer na próxima remessa. Só que você mas tem que levar bem na frente pra dar tempo da gente passar. Não, por Não, eu tenho que levar na frente e vou levar no canto. Isso. Aí Quando eles estão voltando, eles não pegam a gente, não, né? Pega. Não pode passar não por canto deles. Tá aqui, ó? Não pega, não. Se tiver voltando, tá pega. Quando Bom. tá voltando, ótimo. pega. Tempo. Não, Mas, mas dá, pra, dá, dá pra passar ali por cima, assim, a grade. Tem passar por aqui, ó. É. Né? Oh. Aqui, ó. Nossa, tem que trocar esse teclado meu que tá vendo, hein? Ah, deu pra passar. Se não matar, não passa? Se não matar, não passa, será? Tem que matar esse aqui, ó. Esse carinha aí, eu acho. Mataram. De boa. Quem chora. Mano, eu vou, vou, vou fazer as 10 daqui e ver se eu pego o 7 todinho laranja. Pegar o 7 laranja todinho, esse papo fica com 200k de power. Ô, não dropei nenhum, só peguei o da quest. Fiz seis, só dropei dois, pô. Ah, é? Vai fazer o último boss mesmo? Não. Não, vou é. fazer de todos, não tem ah, o setular. É, do o chão. Aí tá todo. Tá parecendo os caras da NET, que atravessar tudo pra fazer só o último? Ah, o jogo tava dizendo aí que vocês estavam fazendo, é, matando o último só. Não, ah, a gente parou no último. A gente parou no último. A gente ficou quase no ano lá embaixo. Não, Amor. a gente matou, a gente matou o cara Abre abriu o portal. Pelo, é, a gente tava em cima tá certo. Pelo Bom. canto, pelo canto, pelo canto! Oh, não, não, não Deixa eu não bater, é só não bater, só não bater. Não bate, não bate, deixa a galera ficar índio e aí os bichos param. Mas e aí, como é que fica? A gente tem ficar... Mas alguém foi agro, eu fiquei índio. Ah, pra pegar esse baú aqui, ó, tem que ter a chave lá dos 12 casas que vem às vezes. Depois tenta fazer pra ah, ver tá se eu tá pego. Eu sei é, sobre esse baú aqui, que tem aqui, você vai ter que dobrar uma chave de bronze, no caso, que ela grava as duas casas. É, vai ter um comerci... não dropa Vai ter pressão um comerciante que vende os itens. Tipo, ele vende. Nesse caso, você vai ter que ir nesse comerciante e tentar ser o primeiro a comprar, porque os caras compram rápido. Então, no meu caso, eu recomendo fazer as 10 vezes as duas casas a partir do 4 antes de vir pra cá fazer essa aqui as 10 vezes, entendeu? Que aí se tu conseguir pegar essas quatro chaves já tá bom. E os itens que vem nesses baús é muito bom. O ah, é. Cadê o moço? Teu um filho da puta okay. aqui, ó. Okay. Teu um filho do aéreo aqui, ó. Vem cá, hein? Aí, gente, guarda o Cosmo pro final, hein? O último boss, hein? Não esquece disso. Senão... complica. Ô Sam, bate nele e puxa ele pra cá, ó. Não preciso bater, não. Eu tenho um bagulho de agrá. O ídolo do dragão. Tem que sair de perto. É, ele não Você vai tá vir. Muito não vai vir, não. Se você quiser pegar, vai ter que ver. vem tá em mim. Me dou um ego. Ah, miserável. Hum. Fica aí senta nele, vai. Quem queria um pepequinha foi você, não foi eu? Não. <risos> <risos> Pra mim, diz que essa Ô, Severo, velho. Né? Já dá pra tá gente fazer. É. A... Ele é um dos bosses. É dá pra gente fazer a segunda parte do.. do ataque sobre o mundo já, ó. Ele já tem power pra isso, já pra fazer o Severo. Ele é forte, velho, ó. Demais. <coughs> é o primeiro boss dele. Ele é o mais fraquinho. É, né? é o mais fraco, não viu a outra, filho. Encosto, suscone, não encosta se conhos, não. Não, pode dizer que ele, ele tem um HP alto, velho. É Olha aí. Ah. Sim, a outra tem tem 14, ele tem 13, outra tem 14 bilhões de HP. Bilhão. Bilhão é, bilhão alguém, alguém vir milhão. Bilhão? bilhão de vida que tem aqui, É o Silas. É o Silas que tem. Silas e Lamek. Um, um bilhão e pouco. Vai demorar pra gente conseguir matar esse Silas e Lamec, eu acho. Tu chegou a subir lá... Ele é, voando, voou, vai demorar tá? mesmo. Pra ver o boy. É porque é. voando não tem golpe. Decente. Não precisa matar, é só dar um hit. Ninguém vai querer matar. É, mas o drop deve, deve ser bom esse se matar, hein, fi. Se tu ganha aquilo por bater, imagina Ela Tela não, tela não. Tela... Deve ter sido ah, proposital. Eu morri, cara. Nem vi porque a placa do avião que eu morri. <risos> eu vi o mouse aqui pedindo pra balançar. Eu vou estar balançando e morri. Ah, se prender. Não, se prender já era. Prender aí morreu. Ai, tô resfiado. Pera aí que eu vou botar o um Marco aqui pra ficar rodando o mouse, peraí. Aí você é velho, só vou pegar minha moto semana que vem se pá agora. Hum. Ainda falta comprar o pneu. O pneu tá careca. Tem que pegar minha habilitação pegar também. Aqui, Oh, tem dois hills. Tem, tem dois um healers curando e tá morrendo. Não, mas só cura um, cara. Deixa um um bate aí, um cura. Não vira DPS, tá os dois curando. Eu tô. Eu tô quase trocando de classe, mano. Não tô me arrependendo de ter dragão. Não, o dragão é bom, cara. Vai ah, mas aí, no cara. PVP não. PvP não é bom não, filho. Pelo menos tem uma classe pra PVP, filho. A Arena, arena Galáctica, filho, de dragão tu só, filho. Tô Vai quase pegando o Dragão, não, Dragão é Marinha. Então. Dragão Marinha é pior, filho. É o melhor que tem. Dragão Marinha e Fênix. PVP, Dragão, tu sofre. Consegui balançar o mouse. Ah, consegui balançar o mouse. Não, não morreu. Ah, eu consegui sair do bagulho, mas fiquei tomando 80, 80, 80. <risos> eu também saí, tá mas eu Não morri não. vou ver o primeiro drop que vem de bom. Espero que venha alguma coisa que não tenha. Um, um, um desses healers tem que ter sua mãe é de DPS. Sim. Marcos. O Marcos já tá de DPS. Né? não? Não, de vida. Ó, oh, a gente, dropei um anel um anel roxo, alguém quer? Bora aí para ver. Tô dando um anel, quem quer, quem quer, quem quer. <risos> <risos> tô bom. Tô bom no presto. Esse colar aí é luz, não quero não. Cara, veio duas luvas verde, cara. Se vem uma azulzinha, já é melhor pra mim. Olha essa luvinha aqui já tem que dar, já não, é, não? não, vamos pra cá, vamos pra cá. Aí é o último boss. Vamos deixar pra gente ver os itens no. Essa, não, aqui, tem... Tem essa aqui que que tá no inventário, essa aqui tá no inventário, a minha é essa aqui, ó. Tem que fazer a estátua aqui, ó, pra abrir. Se abrir, não vai matar o bicho? Tem que matar, senão ela vai seguindo. Então tá, calma aí, voltei. Pô, Marquinhos, qual foi? Aí, eu vou botar mas, a caixa... Mas, mas eu... mas, mas era... Mas era mesmo, cara. é ver qual dos dois ele vai virar DPS. Ele já virou ele DPS. Já, já... já virou? Aí eu vou botar 15 contos de cash amanhã, só não sei com o que eu vou gastar os 15 contos de cash. Tô pensando em comprar um pet, um coelhinho fofinho. Falando em pet, eu boto pra estar tá treinando o meu aqui. Aí falando em pet, o meu, meu já já gera já, já pra procriar. Tem que treinar hoje. Oh, o bagulho é pegar dois pets de cash e começar a procriar pra vender. Não, acho que é só uma hora. Concorda você, velho? Começa a pegar pet de, pet de cash e procurar pra vender. Dá, dá, bom, dá bom mesmo, né, velho? Ah, fi. Eu acho que vou comprar um coelhinho, hein. Comprar um coelho que é 315 é 15 conto. Comprar um coelhinho começa começar a botar pode, ele pro... Pode fazer isso também, velho. Botar ele pra casar lá. Eu vou fazer coisa de cão, velho. A espoleta é a mais, a mais legal de todas. O oh, um amigo meu botou pra cruzar vem o um Bulldog. Eu tô com ele aqui. A ele ali. A espoleta, é a espoleta. Ah, não, tem o um Bulldog que dá pra vir também. Outro tipo de cachorro. É pegar tá um Aqui dá pra passar direto, aqui dá pra passar direto. Eu já passei lá pro final, fi. Deu um salto. Por que dá pra passar direto? Porque aí precisa dois não. Ele pode ah, tem tá aqui, meu, até logo. Vender não pode de lá. Vou comprar tudo. Oh, não abre os bichos. Vem vem, vem andando aqui devagarzinho pelo canto. Isso não é Tem uma caixa aqui de Pandora. Na onde? Ah, tem que ter chave pra abrir. Não, ah, é abri. de Pandora, né? A Pandora? Abriu onde? É, veio o bicho. Cadê? Você tá onde, velho? Tô ah, que tá ali. Achei, achei, achei a caixa de Pandora. Peraí, aí, calma aí. Não chega ainda não. Passa uma caixinha aqui <risos> não chão, não. Opa, derrubi, hein? Uhum. Vocês estão onde, velho? Volta, volta Vocês passaram pelo portal errado, mano Ah, velho, isso não é não sacanagem Não, não errado não, pô Só voltar aí Mano, não sei onde é que vocês estão não, velho. Aperta A... M, pô Ih, cara, isso é mó Vocês estão onde, caralho? Tem que atravessar o portal verde, fica ali. Mata Matem, matem, matem, matem. velho, a gente não vê aqui, a gente agora aqui tem que matar os bicho aqui, velho. Não tem como voltar. Passa reto, passa reto e vai lá no, no, no portal verde, perto do M. Fica M e voltando no portal verde, até o que Vocês passaram reto do portal, pô, vocês não pularam. O portal verde fica atravessando ele até o teleportar. tá indo direto pro último boss, é? Uhum. Não, não, tá bom Não, tem o segundo boss aqui É pegar os itens, filho, tem que trocar o colar, tem que trocar a bandana, não tem que trocar a Não, vai pelo vai pelo meio Tem, tem... esse, são... são é é para pelo boys. meio ou não, é pelo meio, não entendi Não, pelo ah. cantinho, pelo cantinho Pelo cantinho direito Ah, tem uma olhadinha lá embaixo Cara, os mobs aqui é forte, hein veio ele mesmo, Severo, é muito dele que eu entrei Acelera, quanto de ataque tu tem? É vídeo, vídeo já saiu lá na frente, velho. Quanto A tem de ataque olho? severo? É o verde, é o verde. Passou de direto. Caralho, eu falei, vocês falaram pra passar pro cantinho, caralho. Não, mano. Eu passei mas... pelo canto, porra. Eu falei aqui, vocês passam pelo canto, passam pelo canto, passam pelo canto. Não, mas você passa no portal verde e você vai vir pra outro lugar. Aí você, aí você vai ver um. Ah, mas Málise, tá eu portal um verde, aí você falou, passa pelo canto, passa pelo canto. Passa pelo canto. <risos> Sei que não tá entendendo velho, bota a culpa de mim né? Pula aí, pula no teleporte aí ó, pula no meio dele É sim, aí, mas agora, eu passei agora, isso agora, pelo tá, Agora você vê é. pelo cantinho direito agora que é onde que a gente tá Não, agora beleza, agora aqui é, é o monstro, né Yeah Deixa a menininha descer, vai chamar os outros dois Vai Tem que subir pô, tem que subir a, a caixa de Pandora chegou a abrir, pra onde? Tá lá atrás daquele negócio lá Ih, chamei alguém os outros bichos A que ir, galera, aproveitar que vocês deram um pause pra perguntar, eu não tô na, no grupo de vocês. Quem mexe com permissão pra pegar item lá no armazém? É, tem que ter claro. cargo. Você entrou no clã faz quanto tempo? Cara, Acho que deve dar quase um mês, cara, porque eu tô dentro ah, do de jogo. Um... Ah, então tem que ser tenente pra cima. Tenente pra cima. Tenente pra cima. Ah, acho que. E quem é o capitão? Você não viu o cara, é é capitão tá agora aqui, vou levar lá caixa. Mas já abriu ele? Não, não, não, não pegou os Ah, tem tá item tá lá? Tem. É. Mais luzinha sai tá lá. Eu me pegar, Severo. Pega. Não, deixa pra quando ele estiver morrendo, a gente tem tem pega aqui. Não, de... não tem item nenhum aqui no chão. Se foi negócio de XP, onde foi? Opa, escolheu seus negocinhos agora. Aê! A glow, bicho aqui tudo, velho. Ixi, velho. Quem é agora, Foi eu. Eu pensei que a caixa de Pandora era aquilo ali, não. Não, não é aquele, não. Não, a chave, velho. Não. era ali Não, Aquela da chave que eu te falei. Você velho, aquela que eu te falei da chave, que tem que pegar as 12 casas na parte 4. Quem tá ah, onde, é, onde, é, onde é que tava tá a Caixa de Pandora? Não sei que vocês falaram. Pegar item aqui, ali atrás. Eu fui lá, eu não tem item lá. Eu fui lá, não tem mais nada no chão. Mas você já pegou, pô. Não vai aparecer por aqui. Eu não tava lá. Os itens estão ah, lá, cara. É Só estão é, só sem o um nome aparecer. Mas os itens estão tá lá. É onde... atrás da onde, meu amigo? Da onde, onde, onde você telou ali? Da onde você telou? Vem pela direita, ele tá na esquerda. É, aqui ele pra tá indo, a né? pedra, aqui. Uma pedra grande lá, tá Vem em volta dele. Não. Aí, gente, estoura o é, cosmo vai, não, mais, gente. Vai, vai gente, estoura o cosmo. essa escadinha, essa escadinha. Escuta aí, gente, Lá está... da onde você veio, da onde você tem o baixo, essa pedra grande aí. Então, é, agora vai pra tua direita aí, ó. E aí, não gente... te... tem nada aqui não. Se foi ali, não tem nada. Você viu a caixa? Não. Uma pedra Tem grande isso? lá, cheia de buraco. Não, deixa, deixa eu matar ele melhor, mais rápido. Depois vocês me leva lá. Vem cá, vem cá, aqui ó. Tem... Diga aí. o robóide é tão easy assim, vai é pra todo. Fica quatro pessoas aqui? Né? Tá aqui ela, aqui ó. Aí, ó, ó gente, não gasta não cosmo, tá? Lá do cosmo. Tem nem caixa pra mim. Ah, então... Né? Não encaixa tem É, acho que esse, esse, esse boss é de boa. O problema é o povo. O povo que é chatinho, povo. Ah, tá mal. Tá? Cara, esse boss aqui é, é ridículo, velho. O outro ainda foi, afundo. Esse aqui é... Não, esse é fácil. Se prepara pros outros dois, pra tu ver que é chatinho os dois. É, preparação pra valqueiro. Me ele de ridículo e me deu um dano aqui que quase me dá rabato Olha aí, de que? eu chamei ele de ridículo e me deu uma cacetada. Valqueira, aquela puta. Lá, me deu uma cacetada. Foi tipo um pé no ouvido, você tá? Parece que quanto mais, menos life eles ficam, mais forte eles ficam. E travou aqui meu, meu cavalo zodíaco. Ah, não, é Tra... não, hein, nego? Travou aí também? Travou travou tá dentro de vocês? Aqui, tá Não, eu meu travou aqui. Eu tomei um, um, um, um trave bonito. O meu ping subiu. O meu ping tá em 1300. Não sei porquê. Gente do céu, por o ping tá assim? Nossa, deu uma lagada agora aqui no meu cabelo de zodíaco. zodíaco? Eu consegui pegar uma calça de 1.400, velho, Tomando um piso. Excelente, velho. O cara pega porra de 3.000, velho. 1.400, velho. Ah. Vamos Tu tem uma banana um pouco melhor que a minha, assim, que eu perdi HP, mas era é elemento terra e água. Salve, salve, cavaleiros. Salve, salve. Oi, Diogo. Hã? Hum? Ah. Vai. Suárez tá parecendo mal pequenininho, depois ele vai ficar grande aqui E aí vê, já se aliou com, com os outros clãs? Já cara, tem que depois fazer um comunicado aí, porque eu tenho que ver alguém pra cuidar lá do Face Amanhã eu vou cuidar disso, mas já, já sim, eu botei até os aliados já da aliança lá Depois eu vou ter que explicar a todo mundo direitinho Tô por fora, depois explica mesmo Fui farmar ontem no, na arena, os caras da Caio me desceram, os caras da Caio já não Ah, direitinho na aliança, certinho. Na aliança aqui do jogo acho que tem como colocar as regras lá da aliança. Não, a única regra é não ulpe nem ajude ninguém que não é da aliança. Praticamente é isso. Tem que fazer equipe no jogo mesmo. Ver o que, que acontece se você clicar ali nas Bom, alianças. Esses caras são lá na jogo, base que não dá não pra ver? Pra ver. Não, aí não tem lógica, né, velho? Não, se os caras são inimigos, vocês não vão ajudar o inimigo Nem lógica, velho Precisa nem de comunicado, pô Não, agora uhum. que nem os caras Iam me matar lá, que é o seguinte Eu fui lá na ilusão adentro Não achei, eu fui lá, com um monte de cara que tava da Caio Ninguém não me deu PT Aí eu achei os caras lá de outra dia de upando pedi PT, os caras me deu PT, eu tava upando Eu não vou deixar de upar, porque os caras não querem me dar parte Foi da Supremas que te deu PT Então só que Aí o cara. Não vai, mais, não vai mais acontecer. Aí o cara. Aí o cara pegou e, e, e começou a me matar. Eu acabei com a vida dele. Desgraciei ele. Tá gringos, aí... Tem que ser os poucos. Tem que ser aos aí, poucos. Aí desculpa. Só que só os poucos. Tem que ser bicho matar esses bichos aí. Tem que ser aos poucos. É. E aí eu costumo jogar meu jogo de boas. Gravando meus vídeos, tranquilo. Vou, então. vou botar minha caixinha agora pra pegar minha T3, né? Porque. Tem que matar todo mundo aqui, é? Tem. É. Tá, tem, então pode matar. Depois a gente vai ter que procurar seus estoques. Daqui a pouco eu vou fazer que uma que comidinha pra comer. Mó fome, mano. Fazer um macarrão com linguiça. O segredo é sentar e picar, pô. Ah, não, é. Hemorróida se, bate bem. depois. Você Conseguei de raspar a cabeça uhum. Raspou a cabeça velho? É, cara? É mesmo, o cara que tá aí Achei o live ainda Eita, porra. Aí, vocês sabem explicar por aqui, você ia é mudar de signo lá? Só pra ganhar armadura mesmo, ou tem alguma coisa por trás disso? Bem, não gasta nada Tu pode pegar, ó, tá perto da letra K Você vai em avançado, tem habilidades lá que você tem que ter a, o, signo, o signo lá lá do outro lado, lá Então ó. você vai tentar pegar o máximo que puder, entendeu? Sacou? Tu vai tentar pegar o máximo de. Eu entendi que no final alguém falou junto aí. O que, que tem as habilidades? perto a as habilidades. que, que tem? É, tu, vai, tu vai avançado, aí tem lá. Tem umas habilidades que tu tem que ter. Perícia do Signo. Aqui um exemplo. Vai em... em. chuva de meteoro. Tu tem que ter a perícia do Pegasus em 2400, sacou? Se não tiver em 2400. Mil... Isso. Falar? Então, Aí tu vai ter que pegar as armaduras, upar, é, upar as skills pra poder liberar as perícias, pra tu poder usar. Ocupar é, essa passiva. Essa passiva que é um, tipo um bônusinho, entendeu? Isso aí vai ser muito bom. Vai ajudar pra caramba. Ah, entendi, entendi. Maneiro, maneiro. Gostei da dica. Mas não gasta realmente nada, não? Trocar de signo lá à vontade? Não, não gasta nada, não. Tu vai gastar é poupar os outros. Essa <risos> habilidade é aí. gold, filho. E é gold pra caramba, Ó, entendeu? Bicho vindo ali, o bicho vindo ali. Não é pouco, não. É muito gold. Entendi, entendi. A bicha, a bicha, pega a bicha. Agora vai aparecer o chefe. Bicho, tem mano, bicho, bicho vindo pode, nas costas. tem o bicho, Olha o bicho. Olha o bicho, bicho, Maria. Aí, ó, esse povo aqui, ó, se liga. Quando os pequenos. Ah. Matou o clone, matou os 40 e ele é. Ó, se liga, tem que matar o... os filhotinhos quando nascer, tá? Vou ficar desviando as poças dele. O boss é fraco em si, mas o que mata é os povinhos. Que já, já vai começar a nascer. Não, estamos fazendo. É, santuário de gelo. Tá dando uma parte de soldados comigo, senão não vai falar. É. A DGzinha aqui está tensa. Aí, começam a nascer os povos. Olha que povo, hein? Olha o povo, mano. Tem que bater. bater mata assim. Alguém fica focando o, o povo. O povo foi lá, deu um pro um, outro lado. Foca o um grandão comigo, alguém. Três fotos pequenos. É só focar o boss é que ele sonem. É. Mais fácil, pô. Só que aí é, é mais fácil entre aspas. O bicho vai dar dano pra cacete. É, mas tentar tô... todo o dono me dá. É, eu vou usar uma, uma poçãozinha pra descer a defesa do, do bicho. Vou o boss agora, tô batendo nele Tem uma mulher incomodando aqui atrás, vai Tô tirando muito dano Ah, velho, ela tá mentindo, chateada eu vou matar essa desgraça aí tu viu que as a guild invadiu a Supremus a de novo? Os cara não deixar a ficar com a base nem ferrando, de jeito nenhum, porque eu percebi eles tão metendo a cara marca. tá cara supremo hoje lá. Tá cara sim. Eles tão desesperados chamando tudo que é rir aí, filho. Tentaram comprar tudo, não foi, Socha? Ah, vão ficar tentando. Não se vende fácil, né? É. Caralho, essas porrinhas tudo em cima de mim, velho. Tô mais um vestido, ó. Quase morrendo, pô. Tá quase morrendo. Ah, foi que as tá em cima, velho. Foca é, é, é, nele agora, foca nele agora que vai sumir tudo. A mudou pro Ah as SDG daqui, daqui pra frente só vai começar a piorar e né? fica mais divertido. que essas SDG assim é, assim difícil da hora do que as DG fácil. Ah, tava na hora, né? <risos> ah, é? É, é só... Essa... Tem quest pra caralho também nos no bagulhos. Opa, vamos ver o que eu dropei. dropei um... Vou pegar um colar, Gota. Quem tem usa usar vento? Aí. Opa, bandana 3458. Aí, quem usa vento aí? Ai, que onda é essa, véi? Eu não pego nada de boa, véi. Quem usa vento aí? No fogo, amigo. O fogo. Eu ia hum. apagar o fogo, não é? Opa, Eu não precisa falar duas vezes, hein? Hummm. Alguém quer aí, ó? No colar? Deixa pra gente ver os itens no final, pô. Então vamos... Vai ter suas dois é. inventário. Agora é o que o bicho pega, essa porra? É. Agora ele é relaxa. Relaxa. Agora o bagulho fica louco. Agora é a parte mais fácil, mano. É. Tem que Mas matar cara esse cara bicho, Dina. Né? O que fala se dando Essa, essa rampa me traz mais recordações. Ela tá hum. seguindo, velho. É mais recordações. mais uma hora. É, e uma hora lá dentro. Então foi duas horas pra poder fazer uma DG, cara. Até descobri que era só estourar o Cosmo. Bom, valeu a pena, né? Pô, dava pra gente ter feito nós quatro, então. Dava, tranquilo. A gente não sabia. A gente ficou apanhando, apanhando, apanhando, que besta. Vai fazer mais um aí? Vai, dá sim. Eu nem faço a isso. Também. Se levar eu vou também. Item. Eu quero fazer mais 10 pá. Vê se eu fico full laranjinha. Eu não pego item, foi verdadeiro. Peguei um item morto. Mas é só primeiro ainda, né? É. Você, você, pegou pegou question, você, você pegou uma questão. Você pegou uma quest no começo lá, Severo? Peguei. Ah, então você então, tá vai ganhar uma de laranja. Não pego nada? Vai ganhar um analzinho, você vê. Mas se o anal for bom, você dá pra gente. Tá vendo, vai dar o anel, né, ué? Eu não querendo comer o briocó da agulha aqui, velho. Né? A2. <risos> caralho, o negócio lá que ele botou e o negócio dele tá. Ficou mapa. Ficou legal, rapaz Rapaz. Você gostou pra caralho. Né? Que onda, velho. Né? Esse pessoal a gente vai ter que matar também, né? Aham. Uhum. Melhor. É Aí, gente, de depois que acabar essa missão aqui, vocês esperam eu comer? Eu comer não, eu vou fazer a comida. Só botar língua pra passar E o macarrão eu vou fazer, fazer o molho. Eu vou matar, eu vou Nossa, de novo, mano? mano, tem alguém usando meu wi-fi, não é possível. Tem alguém usando wi-fi. Wi-Fi, wi Mano, tem alguém usando meu Wi-Fi, mano. O tá vendo essa estátua aí, a gente tava, a gente tava esperando o pessoal aparecer Eu subir lá na ponta do 3 Meu, mesmo, ó, mesmo que não seja meu um Wi-Fi, o jogo meu aqui tá bugando toda hora, tá? tá. Meu, meu MS fica de boa, o jogo trava aqui, ó. Não, né? aqui dentro dessa DG tá assim também pra mim. Tá assim pra vocês não, também? Cara, falaram que hoje tá bugado o jogo, velho. Caraca, eu tô aqui parado, ó. Tô aqui parado. Tô pra sair alguma atualização Hoje eles devem ter enviado o Relatório de erro já Tomara que isso é né? Caiu olha. Caiu Cara ah, não, perda essa DG não Não, a gente espera voltar Não né? perde, pô, só solta logar. Pelo menos mas isso tá é bom no chegar... nesse jogo, entendeu Quando tu toma DC tu volta na porra da DG Porque porra Tem jogo que é foda, velho. É, mas se o cara ficar tipo. muito tempo off Ele tu acaba certo. saindo da PT é, aí ele é. só volta se ele conseguir contato com o pessoal de dentro. É. Tem que Colocar ele no grupo de novo. Então, eu vou subir aqui. na estátua. Vou subir na estátua contra isso. Ih, errei minha senha. Quem vem? Quem vem? Quem vem aqui de cima? Quem vem? Quem vem? Aí Quem... entrei. Quem vem? aí ah, eu cagando pra você, Dom. Deixa eu... Deixa eu ousar, então. Vou ousar, então. O diabo você caiu... subiu aí, Dizema. Luguei agora. Então, e aqui? Quem vem? Quem vem aqui? Quem vem? Eu tá maluco. Já, vem mataram, vem já mataram tudo, vocês já? Quem veio aqui? Mas tá até subindo os ali. o <risos> <Uma> macaco é... <risos> Armadura de macaco. <risos> o fica de depois que eu aprendi, eu viciei. Depois que eu aprendi, eu viciei, velho. Tu gosta de subir no cano, né? Eu gosto. Tem que fazer alguma coisa aqui? Só matar ela. E quando Vamos ela estiver ela ela com o círculo vermelho, você vai correr para o outro extremo da sala e vai esperar ela vir perto de você. É. E quando ela fala... Ela vai lançar, ela vai lançar os tornados. E quando ela começar a contar de 30 é a, a 1... A é o último boss. É o último boss. boss. É a quando ela contar de 30 a 1, vocês vão ter que estourar o Cosmo, continuar no 1. Fica de longe. Vocês ficam mais longe que vocês puderem, os dois fênixos. Tem que ser o mais longe possível. Porque o tornado vem longe. Nossa, parece peça é Blade Blade, mano. Vem todo mundo pra cá, ó. Tem que ser bem no extremo da sala. Aí. Aí é o seguinte: quando Aí, você. Ó, vocês dois que é Fênix? Fica longe, não fica perto, não, velho. Bate de longe, mais longe que puder. Oh. É sério, vocês tomam hit kill dela, velho. Oh. Eu eu tomei. Quando o sangue dela tiver amarelo, vocês praticamente. Atenção que vai chegando quase na metade. Ah, é, vai. Começar vai começar uma contagem. Vai começar uma contagem. Essa contagem. De... essa contagem. Se essa contagem chegar em um segundo, você estoura o cosmo pra não morrer. Esse Isso. você chega em um, né? em um segundo, você estoura. Estoura pra não morrer. Se você não quiser estourar. É? Tu morre. Tu morre. Eu vou morrer. Vai morrer. morrer. Não tem conversa. Eu vou vou morrer. Ou é um segundo e espera um pouco, depois de estoura. Eu não sei assim. Eu vou estourar no 1. Um. Se der ruim, a gente faz de novo, só isso. <risos> é, ninguém tem poçãozinha para descer a defesa dela, não? Ah, eu vou deixar pausar usar meu sangue amarelo. É, mas só tu que tem poção, não tem mais ninguém, não? Eu já usei. Ela não de essa porque a gente tá é é tem que ficar correndo o tempo todo. Posso ir ver? Quer ver? Que vai Mas você, você morreu agora de vacilo, né? O negócio. Ah, é não vejo a marcação. Ih, eu morri. Morri nada. Obrigado, Marcos. Tu salvou a minha vida. Marcos, você tem um bom coração. Sabia? Se não fosse você, eu teria morrido. É quando vai é verde, é? Não, não amarelo. amarelo. Agora com verde. A metade do amarelo. Quando tiver chegando. Quando tiver na metade do amarelo. Ela vai começar a contar. Vai aparecer uma tela. Quando Deus ir lá pra cá. E o Sun Louco ficou batendo. Ah, é, desculpa, eles acha, eu me desliguei. Ele, eles acham o Highlander. Sempre ele. <risos> é tipo o ele, já percebeu? E fui preso. Vai, não, Vai, não, Aí não tem o que fazer, Aí não tem o que fazer. Porra, tá. Eu não tive culpa, cara. Foi mal. Eu não culpa, mal. Você ficou lá, eu que era pra coisar e ficou lá parado. Foi lá, eu me desliguei um minuto tá aqui. Ah, eu fiquei preso. só ficar um eu que dá certo. Oh, de... Não pode ficar muito time pra frente, né? Se liga, hein. Ó, oh, vai começar o amarelo, hein. Pura uma de Ei, Mauro, Mauro, Douglas. Mal, mal, mal. Eu morri, já planei, velho. Me prendeu no chão. Eu não tenho como dar res em ninguém, eu gastei com ordem. Ih, já pegou? Fora, pô. Agora, aí. agora, hein. Agora, hein, gente. Se liga, hein. Começa a contagem. Ah. Não, não apareceu ainda não. Aí, não aparecendo. Segundo, tá aparecendo. Então fala, tô vendo ela. Já do... é pra morrer pro tornado, já é pra morrer no tornado. Ah. Cadê o contagem? É aí, ó, é aí, aí, aí, aí, tela. tela aí. 19, 18. Ah, vou morrer, ó. Me prendeu. Me ah, prendeu, ah vagabunda! O ah, cara tem que sobreviver à contagem ou o estupro? Ela já fiz é, a 7 3, 5 4 3, 3 2 2 1 start. Eu não morri não. Ih, morri sim. Morri lá, vai Morri não, vai é Ah, eu morri. Morri não. Volta ah. rápido. Eu tenho medo, não vou voltar embora da régua. Tem tem tem que ser quando ela der o, o giro pra usar, né? Eu apertei no 1, um, eu, um, eu estourei. apertei no 3, me fodi. Apertei no 3, me fodi. Apertei no 3, me fodi. Eu não vi nem contagem daí. Um. Eu sei que falaram, vai e apertei. Cara, apareceu uma tela enorme com é amarelo. Pum! Laranja. Não, não dropei nada. Nada de laranja aqui. No uma laranja? Dropei outro é. anel. Não, não dropei laranja não. 4K vale. claro, 900. O que que dropou aí? Mostra aí. Dropei o que eu já tenho. Ai, Cadê? Cadê aquele que eu tenho aí? Aquele melhor do que o meu. Co pô. Qual elemento? Não tem, ele não tem elemento. Ele tem aí? resistência na terra. Aí, aí, tá aí pra mim, dá pra mim. Pra mim. Cadê, velho? Mostra aí. Tá aí. Ele já tá usando é. melhor. Porra, três, duas vezes mais que o meu, mas se você não quiser, eu quero, né? Huh? Ô, oh, tem resistência à terra. Ah, eu sou terra, mas tem bastante HP e tem evasão. Mas precisando, não preciso. Taxa de crítico. Ah, é elemento fogo esse, pô. É para Fênix. Que elemento fogo? Pô? Ali, ó, embaixo, elemento. Se você não não, não quero. Aqui, puder, ó, quer? ah, aqui embaixo, quer elemento. Ó. Elemento fogo. Eu acho que é melhor pro... Pro Fábio, mas tem como trocar elemento. Tem como trocar ah, elemento? Meu é elemento pouco também, filho. Então, daí? Caralho, é, eu tenho um anel, assim, anel que pegava, né, mais 10, né? Aqui, ó. Isso aqui que da, da missão, não foi? Uhum. Isso aqui, ó. É, tu pegou três Precisão, precisão. Olha, esse é bom, hein? Pegou, hein? Não, de ideal seja pra tu, hein? Olha o que eu peguei é. aqui, ó. Se conseguiria pegar um com dano de fogo aí, eu tô tentando. Não, eu é ia trovão. Peguei isso. Eu peguei roxo, essa desgraça, e nada de bom. E esse? Eu peguei roxo também. Você, vê? você não pegou nenhuma luva, eu tenho duas luvas aqui de 3.500. Não. O que eu peguei, tô linkando aí, olha aí, ó. Aí, é, Solchan. Eu, o eu tenho duas aqui, Você tem o trade link, aí? Link, linka, Luba, vou ver se Sim. alguma presta pra mim. Linka aí. Hum, essa aqui é vou pra você, ó. Manda aí, tá aí aquele lá. Prende aí, dou... filme, eu uso ele mesmo. Cara, eu quero, vou te eu dar um... Tu não falou quero. que dropou igual, tu? E a outra, qual é a outra, Marcos? aqui tá a reduzindo. Outra, de... A outra é essa aqui, ó. É. Valeu. valeu. Tá. Vamos fazer outra? Vai fazer sua comida aí que eu vou limpar o meu inventário. Beleza. Já volto. E aí galerinha no canal, esse foi mais uma DG. e Então aí, se inscreve no canal, compartilha, foi mais uma DG Descontraída. E só para não bater em vão.